Oi malta, hoje quero-vos mostrar um novo vilão que eu agora estou a utilizar no Mad City. E malta, eu consegui ser vilão finalmente, ver como é a base deles. E é assim, antigamente havia só este, aqui, estão a ver? Estão a ver? Só havia este e... Este estão a ver que é do slime, ok? Olhem só. Pronto, eu acho que já deu para perceberem. E finalmente saiu um novo tipo de vilão. Eu acho que é um ninja, olhem aqui. Ele dá para ser também transparente, dá para ser invisível. Até agora eu acho que é o melhor. E esta é a base dos vilões. Eu também fiquei muito impressionado por a ver. Olha só o que, é que agora eu consigo fazer. É o melhor, sério. É o melhor, é verdade, é melhor. Ai, nem sabia onde é que estava o rato. Não está aqui ninguém, malta malta. Ninguém suspeita que eu estou a andar tipo por aqui, malta. É isto. Dez mil! Malta, eu quero este jet ski! Não! Eu queria o jet ski! Era pouco dinheiro! Malta, precisamos de ganhar dinheiro! bora lá ao aeroporto! Gastei o Malta, eu não vou tirar isto daqui, este 10 mil. Assim vou conseguir uh, aquela coisa facilmente e nem acontece. O problema é que não consegui atacar com isto aqui, mas ok. Não me faz mal. Por aqui, quero o jet ski, rapido, malta. Rápido, estamos quase, é mesmo ali. Tá, olha, quando sai de invisível. Eu gosto de ser invisível. Malta, sério, Espera não vou tocar no rato. Ah, é assim mesmo. Ok, bora lá, malta, tá mesmo ali. bora o que é que foi isto? Ainda precisamos de mais, este chega, este chega, vá, bora, bora rápido Vou clicar no bebe bem consegui malta, paguei tudo Malta, eu fiz um ganda bug enquanto eu ganhava Olhem só, eu não gastei nenhum dinheiro e paguei Ai não. Ganhei. Ganhei malta. Eu ganhei. Deixa-me tirar o camaro porque isso já passou da Eu ganhei e agora tenho estes três buerfins. E não gastei nenhum dinheiro malta. Sério. Preciso ir à base dos vilões, malta, sabem porquê? Neste momento é assim, eu... Não tenho nada. É, ele já bugou e o que é que eu ia -te fazer? Só tenho duas coisas assim fortes. Esta coisa aqui e estar invisível. Como é que eu me protejo? Bora lá, malta. O ATM. Malta, é só ir. Sério. É a primeira vez que eu sou vilão. Olhem só aqui. Tabulação. E sou o um único vilão. É muito difícil de ser. Neutral é normal. Acho. Malta, sério. Isto é muito difícil de ser. Olhem só isto. Malta, bora lá. Uh, é por aqui, malta, sério. É a primeira vez que sou, é muito difícil de ser. E quem quer saber como ser vilão, é assim. Uh, a base é muito mais fixe. É suposto a... Uh, Derrotar um herói e depois aparece lá um em em cima de um dos pedaços E aí pegam o fato dele e aí já são vilões podem ver. Clicam na tabulação e aparece aqui vilão E depois vejam a base secreta dos vilões que é muito fixe. Malta, bora bora bora. Estamos quase. Eu vou mudar para o do slime. Sério, eu estou muito feliz. Mas pelo menos vocês já viram tudo deles, né é? Uh, só fazer isto. É. Malta, já viram todos os fatos deles. Estão a ver? Anda-me a bugar. Anda muito a bugar. Sério, anda boa a bugar. Pronto, pronto. Agora já tenho tudo, malta. Vem. Bora lá. Sério, os poderes deles compensam mais do que. do que os outros, malta. Malta, pronto. É assim, malta. Eu já passei isso tudo. Vamos ver como é que estão. Os heróis Parecem estar mal <risos> Não tem quase nenhum herói porque são noobas Seguiram Noob's malta Noobsworth Malta ainda não me subi para que é isto mas ok, mas ok, Nada, não comboio, malta. Não assim vamos aonde o comboi malta. Malta, não encontro. Ah, tá aqui o comboio. Bora lá, malta, rápido, rápido. Vá, vamos entrar. Ups, sim. Malta. Malta, eu não consigo. Malta eu vou passar para aquilo Vamos rápido malta Isto deve ir para o banco Certeza malta Eu sou pro, malta. Sou pro. Já volto, obviamente. Né? Malta, eu tive aqui a pegar ma mais e tudo. O que é que ele tem na mão? Ainda não sei, malta. Pronto, malta. Já temos tudo o que precisamos. Como é que eu saio daqui? É aqui malta, é aqui perfeitamente Malta É por ali, estão a ver? É aquilo, aquela zona onde nós vamos, percebem? Vamos por ali, vamos rápido rápido ah não, é pelo contrário, é por ali, malta, por ali. É sempre por a, por a frente. Bora lá, malta, bora. Ah, balas, eu tenho caído. Sério, malta, eu gosto de fazer isto. Isto é bué forte. Mais nada para coletar, então deixa assim, né? Bora lá por cima. Não dava para elevar ele a sede dos vilões. Ah, não, tinha que continuar a vir aqui, obviamente. Yeah. Faz sentido, malta, não faz. Faz muito sentido. Mas estamos por aqui no vídeo. Espero que todos tenham muito gostado do vídeo. Quem gostou já deixa aquele like maravilhoso. Um grande abraço. Fui malta, tchau!